Então, vamos começar a entender o que, que é um processo. Processo, basicamente, é o seguinte. Imagine que você pretenda fazer uma coisa, tá certo? E quando você fizer esta coisa, ele vai originar um, uma outra coisa, por exemplo. Tá? Então, basicamente, um processo, ele, se, se você quiser colocar dessa forma, é claro que muitos processos são complexos, mas vamos pensar de uma forma simples, Tá? É uma entrada, você vai processar isso no meio e vai gerar uma saída. Tá? Então, basicamente, todo o processo, todo o processo tem uma entrada, tem uma transformação e tem uma saída. Você vai estar tá gerando alguma coisa. Quando você pensa em melhorias contínuas e você tem que olhar dentro do teu processo, você tem que enxergar o seguinte, quais são as etapas do meu processo aonde eu posso aplicar a melhoria contínua? primeira coisa que você tem que enxergar é o seguinte, você desenhou o seu processo. Se você desenhou o seu processo, você vai começar a olhar o seu processo para procurar enxergar aonde estão os desperdícios dentro do seu processo. O que, que eu chamo de desperdício? Veja, desperdício você pode usar uma série de informações. Por exemplo, pode ser desperdício de material, pode ser desperdício de gente, você pode estar tá usando gente demais ou estar tá usando gente de menos. Você pode estar usando o desperdício de tempo. Tá? Essas são algumas informações básicas em que você tem que olhar dentro do teu processo. Para você começar a pensar em fazer, ok, vamos começar a melhorar meu processo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, olha, vou desenhar o meu processo. Tudo na vida, como eu disse antes, tem um processo. Imagine um exemplo, por exemplo, você vai ao supermercado. E você vai fazer o okay? quê? Por exemplo, uma listinha no papel manual, ali mesmo, no papelzinho da lista de compras do que você precisa fazer no supermercado. Você vai sair de casa ou de onde você estiver, vai ao supermercado com a lista na mão e você vai comprar os seus itens, vai pagar, vai voltar para casa com todos os itens do seu supermercado. Agora, vamos supor que você esqueceu a lista do supermercado e precisa ir no supermercado. Então, você vai ao supermercado e vai usar o quê? o que, que você lembrou ou que você teria na mente do que estava naquela lista. Pode ser até que você tenha uma memória boa e você compre todos os produtos e saia satisfeito do supermercado. Mas pode ser que alguma coisa acabe ficando para trás, que você não lembrou, esqueceu e não comprou. Então, o que, que acontece? Houve aí um processo de desperdício. Provavelmente, você vai gastar mais tempo, Vai gastar de novo, talvez até mais dinheiro, para poder comprar aquele produto que você esqueceu na lista. Então, como que eu faria uma melhoria contínua? Por exemplo, em vez de fazer a lista manual, todo mundo hoje tem o celular. Por que, que você já não deixa essa lista pronta no seu celular? E aí, e celular é um negócio que hoje todo mundo carrega. Você pode até esquecer a lista do supermercado na tua casa, no teu carro mas com certeza você não vai esquecer o seu celular com você. Então, se você colocar a lista do supermercado e deixar ela uma lista permanente no seu celular, eu garanto para você que nunca mais você vai esquecer nenhum item dentro do supermercado. Onde que está a melhoria? Você tirou um papel, deixou dentro do seu celular, você não esquece o celular, consequentemente a lista vai estar tá lá e você vai conseguir comprar as suas coisas. Então, são essas coisas simples, às vezes... Né, que a gente faz no dia a dia, e que a gente chama de processo, é onde você pode começar a enxergar, por exemplo, uma melhoria contínua, e aí você já fez essa melhoria. Depois você vai pensar em outros tipos de, de, de melhorias dentro. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é, poxa, eu preciso fazer o processo, e enxergar o processo, e fazer o processo dentro da minha empresa que seja visível não só para mim, mas para os outros também, tá certo? E isso a gente vai começar a discutir também nesse próximo vídeo.